Hi guys, oi amigos. I'm here it uh, is very serious and very sober. Eu estou aqui de uma forma muito séria, de uma forma muito sóbria. I, I normally at the beginning of the year like to spend the time of fasting and praying to just set my heart right with the kingdom of god. Normalmente no começo do ano eu gosto de passar um tempo de jejum de oração de sempre alinhar meu coração com o reino de deus. Usually god gives me a prophetic perspective for the year. Geralmente deus me dá uma perspectiva profética para o ano. In uh, 2020 everything that god was me has happened. 2020 em 2020 tudo aquilo que deus me mostrou acabou acontecendo. So this year I did eu into no New Year fasting porque é what que eu E nesse ano o que eu sempre faço é passar o jejuando But I spend the first three weeks. Mas normalmente eu passo as primeiras três semanas jejuando This year I didn't. Esse ano eu não fiz isso. I to a 40 -year -old dream beautiful girl. Porque eu prometi cumprir um prometi cumprir um sonho da minha esposa de mais de 40 anos. I took her to a e eu levei ela para uma linda ilha. Ela E eu disse para ela, amor, eu não vou trabalhar. And I just will be here for you. Eu só vou estar aqui por você. So, one of the nights, I wasn't praying anything specific. Em uma das noites, eu não estava orando nada específico. I just a good time, went to bed. Eu me diverti com a minha esposa fui dormir. Uh, and then I, she fell asleep quickly. E ela rapidamente acabou dormindo. And I kind of dozed off and then I woke up. And it's not the kind of, you know, I wake up. E não é só um acordar no meio da noite. Eu acordei e eu sabia que aquele era um encontro com Deus. So E aí eu fiz o que eu sempre faço, eu saí da cama. So bem, bem quietamente eu fui para a sala do lugar onde a gente estava, ficando. Deixar Debbie dormindo. And then God began to speak to me. E Deus começou a falar comigo. So I got my iPad I Rapidamente eu peguei meu iPad e comecei a escrever o que Deus estava falando. And the Lord began to speak to me about 2021. E Deus começou a falar comigo sobre 2021. So here is my prophetic perspective for 2021 that literally came to me like I don't know Então, to say. aqui está minha perspectiva profética para 2021 que veio do nada para mim. So I'm gonna share with you what I wrote down. Eu quero compartilhar com vocês aquilo o que eu escrevi. A primeira coisa que Deus falou comigo é que era um tempo de separação do cinza para preto em branco. Things that have been hidden will be revealed. Coisas que estavam ocultadas vão ser reveladas. The trumpet of the Lord through the mouth of the do Tocado através da boca dos profetas vai ser mais alto do que no passado. I saw many eggs burst open. Eu vi vários ovos pequenos se abrindo. And new eggs come out. E desses ovos águias saíam. And they were being raised supernaturally. E elas estavam crescendo sobrenaturalmente. And the Lord showed me that the eagles stand for prophets. E o Senhor me mostrou que aquelas águias representavam profetas. And he showed me that the reason why there were so many new eggs e a, ele me mostrou que a razão pela qual havia tantas águias novas, é porque elas representam uma nova era de profetas, em 2021, um em 2021 uma nova raça de profetas da nova aliança está se levantando. e I saw Eu vi algumas outras águias mais velhas, não muitas, não algumas. They to attack E essas águias começaram a atacar as águias mais novas. E uh it's incredible because the Lord Foi incrível, porque que o Senhor sobrenaturalmente protegia essas águias novinhas, pequenas do ataque dessas águias mais velhas. Then I saw the Lord himself to train And teach this baby e aí eu vi o próprio Senhor vindo, ensinando e treinando essas pequenas águias. This new breed of prophets is not going to be trained and taught by people, oh. It's It's taught by the Lord Himself. Essa nova raça de profetas não, serão não será ensinada, não será e treinada por pessoas, mas será ensinada e treinada pelo próprio Deus. These new idis, they will begin to find each other supernaturally. E essas novas águias vão começar a se encontrar sobrenaturalmente. Porque todas elas estão ouvindo a mesma voz Que é a voz do céu the voice of the Lord. E a voz do Senhor e o Senhor disse, falou para mim que era tempo de se conectar <coughs> à voz do céu. It's time for intimacy. É a hora da intimidade, é tempo Sim. de intimidade. Lembre-se que 2021 é tempo de intimidade. The the Lord said to me, a segunda coisa que o Senhor me falou, it is time of instability and stability. Foi que é, que é um tempo 2021 de instabilidade e estabilidade. Quando o Senhor me falou isso, eu pensei, será que eu ouvi o Senhor da forma correta? Is it instability or instability? É estabilidade ou instabilidade? So the Lord said, Both. E o Senhor disse os dois. As coisas que virão depois desse abalo de 2020... And the shaking of 2021 will be much greater than the shaking of 2020. So if you think 2020 has been bad, 2021 is going to be worse então, as far as the shaking is concerned. And the Lord showed me that the shaking of the institution of church e o Senhor me mostrou que o abalo da instituição chamada igreja em 2021 será muito forte. There will be powerful strong shakings in the nations, in the business and in the lives of many individual Christians. Haverá poderosos e grandes abalos acontecendo na vida de muitos cristãos, muitos cristãos, nas empresas e nas igrejas. There is a Coming. Há uma mudança vindo. E aquilo que as pessoas acharam ser estáveis, na realidade, vão ser vistos como algo muito instável. Aquilo que as pessoas confiavam achando que aquilo seria estável na verdade elas vão perceber que aquilo era instável and uh, those the things that's going to happen in 2021 e as coisas que acontecerão em 2021 is going to be a shock to many people vai ser um choque para muitas pessoas because those who have learned to really completely trust in the lord porque aqueles que aprenderam a verdadeiramente completamente confiar no senhor who have actually looked unstable in the life In the, in the eyes of many other people. que pareciam instáveis nos olhos de muitas outras pessoas de repente eles serão encontrados com pessoas muito estáveis. So, o senhor me falou in 2021 você vai ver o que significa em 2021 vocês virão, vocês verão o que o que significa que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos haverá pessoasmeadas have ah, so onde muitas pessoas olharam para eles dizendo rotulando essas pessoas como instáveis e essas pessoas aprenderam a confiar no senhor e elas serão encontradas estáveis em meio às crises que você seja desses. The third thing the Lord said to me is this. Terceira coisa que o Senhor me falou foi. There must be sleeping and waking. Haverá ador pessoas, like people? Yeah, yeah. Pessoas adormecidas e pessoas acordadas. Be super alert. E pessoas sendo muito alertas. O Senhor me falou que aqueles que escolheram acreditar nas mentiras do inimigo, which have infiltrated their minds and hearts because they have allowed it, que infiltrou e isso infiltrou as mentes e corações deles porque eles permitiram, and because they have preferred to be carnally minded and did not repent, e porque eles preferiram ser carnais em suas mentes e não se arrependeram, they will be lulled into a very deep sleep. Essas pessoas serão levadas a um sono profundo. Uh, the Lord me this very seriously. E o Senhor me mostrou isso de uma forma muito séria. There were people who He kept speaking to, but they preferred to listen to the lies of the enemy, and they will go into this deep sleep. Há pessoas que Ele falava constantemente, mas eles preferiram dar ouvidos às mentiras do diabo. E essas pessoas vão para um adormecer espiritual muito profundo. It will be the sleep of deception. Isso será o sono do engano. And isso vai ser tão poderoso que essas pessoas vão achar que estavam alertas, acordadas, mas na realidade estavam dormindo espiritualmente. They, are awake, when in they, are they will believe that they are exactly on the right track, doing the right thing. In reality Eles vão acreditar que eles estavam fazendo a coisa correta, indo pelo caminho correto, quando na realidade elas não estavam. se tornar do inhering and have true spiritual knowledge. São pessoas que ficaram uh, uh, são pessoas que ficaram num estado de tédio ao ouvir e estão cheias de um conhecimento espiritual. Because the life checked true knowledge is specifically to truly know the Lord e elas desculpa elas não têm esse conhecimento espiritual porque elas rejeitaram o verdadeiro conhecimento do Senhor. Like never mas aqueles que encontraram seu coração no Senhor vão permitir que vão perceber que os seus sentidos vão estar mais despertos do que nunca. Eles estarão tão alertas ao Senhor e à realidade do mundo espiritual que eles não serão movidos por nada e que seus olhos e ouvidos que seus olhos vejam naturalmente e que seus ouvidos ouvirem the naturalmente. They will actually be very dull in hearing the things of the natural world around them. Their ears will be closed. E eles vão estar completamente fechados, os seus ouvidos e olhos vão estar fechados para aquilo que está acontecendo no mundo natural. They will not be impacted whatsoever. By the, by the bad news around them. As pe essas pessoas não serão impactadas pelas notícias ruins que estão ao redor delas. They will not be impacted by even what seems good news around them in the natural world. E elas também não ficarão impactadas por nada nem notícias boas que estão acontecendo no mundo natural ao redor delas. Be found not even be good news in que, na news. realidade, vai ser descoberto como algo que nem eram boas notícias. Their spiritual senses will be so alert they will hear Jesus. Than ever before. Os sentidos espirituais dessas pessoas vão estar tão alertas que elas vão ouvir Jesus de uma forma ainda mais clara do que antes. The thing that I've seen, a quarta coisa que eu vi, the é que haverá muita fala sobre paz em todo o mundo. But those who have their awakened, mas aqueles que têm os seus sentidos espirituais acordados, they will clearly see that behind all those beautiful words of peace, there are in reality very eles claramente verão que por trás de todo esse lindo discurso de paz, há uma motivação terrível, maligna por trás. Muitos líderes políticos do mundo com, com, com bonitos discursos, mas inspirados por forças, bonitos discursos, mas inspirados por forças demoníacas. Que para muitas pessoas vai parecer como algo muito bom. Those alert, they will see what's going on Aqueles que têm seus sentidos espirituais despertados, alertas, vão perceber o que está por trás disso. On the world scene, no na cena mundial, In the political world, no mundo político, be O que parece ser muito nobre vai ser descoberto como algo muito maligno. Eu vi que a África e o mundo muçulmano vai ter um, vão ter um novo foco. I've seen that new are going to and among the Muslim world. Eu vejo que novos atritos acontecerão em meio ao mundo muçulmano. I saw being built from to eu vi pontes sendo construídas da África para a Europa. And I saw that on these bridges, a lot of will go on. E eu vi que nessas pontes muitas trocas acontecerão. I saw a lot of on Eu vi muitas pessoas, bem, muitas pessoas movendo-se por essas pontes. I saw Eu vi muitas pessoas animadas entre essa ponte, entre, sobre essa ponte entre a África e a Europa. I saw that these bridges have been built with evil Mas eu vi que essas pontes também foram construídas com motivações malignas e ocultas. That will be the promise of freedom and prosperity but It will turn out as haverá promessa de liberdade e prosperidade, mas isso vai se tornar em destruição. number five número 5. i saw an inversion within the church. eu vi uma inversão em meio à igreja. something that, that just made my heart really kind of it saddened my heart. isso é algo que entristeceu meu coração. i saw that great and powerful Churches that great and powerful in the eyes of men. Eu vi que grandes e poderosas igrejas que eram grandes e poderosas segundo os olhos dos homens. Will lose their vão perder o significado espiritual. I saw how some of these huge, great, huge churches will close the doors of the building and will stop the um, e eu vi várias dessas grandes igrejas fechando as suas portas e deixando de existir. Eu vi que outros vão continuar como se nada tivesse acontecido indo domingo após domingo. They will keep the program going. Eles vão continuar com as suas programações. Mas na realidade eles vão perceber que eles perderam a significância, o posicionamento espiritual espiritual que eles tinham antes, eu vi também numa visão muitas pequenas luzes sobre todo o planeta Terra começando a acender, e essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo levantando em poder e autoridade small um of Cada uma dessas pequenas luzes representava um grupo de crentes. I mean the whole globe por todo o globo terrestre havia muitas pequenas luzes e de repente essas luzes estavam por toda a Terra. And I saw this specifically very very big over Europe and Asia, a huge of e Eu vi um grande aumento dessas luzes sobre a Europa e sobre Ásia. So Europe, and Asia, began to fill with this e eu vi toda a Europa e toda a Ásia com esses pequenos grupos de luzes de cristãos juntos yeah. oh, estou <risos> arrepiado he, he, really kind of e o que me chocou em meio a tudo isso foi não havia nenhum líder humano the was Jesus. o líder era Jesus todos Todas essas pequenas luzes estavam focadas nessa grande luz que é Jesus Cristo. And the, the focus and the mind was completely on this big light which was Jesus. E o foco e a mente deles estavam completamente nessa grande luz que é Jesus. They a among them that was so powerful. Eles começaram a experimentar de uma unidade em meio a eles que era tão poderosa. They were not glued together in unity by human effort or By Eles não estavam unidos em sua proposta em função de um esforço humano ou em função de alguma visão humana. Love for Jesus and for one Mas a unidade deles era um verdadeiro amor por Jesus e um pelos outros. And then I saw that these small of people, e aí eu vi que em meio a esses grupos pequenos de pessoas, muitos deles que tinham mortos muito rapidamente, Restore and begin to serve others. Muitos deles que estavam muito profundamente feridos, rapidamente eles passaram por uma restauração e começaram a ajudar outros. Number six, and finally, Número 6 e ponto final I saw the financial world being shaken. Eu vi o mundo financeiro sendo abalado E com o abalo do mundo financeiro Muitas vidas também começaram a ser abaladas Esse abalo vai trazer confusão e desespero a muitas pessoas While other people will try even harder to find security in financial And earthly things. Enquanto outras pessoas estavam tentando de uma forma muito intensa achar sua segurança e confiança em dinheiro e nas coisas materiais. Of the world will lead many to Esse abalo do mundo financeiro vai levar, na verdade, muitas pessoas a Cristo. As they that their was in that was Enquanto eles perceberem que a segurança deles estava em algo completamente instável. Então eu vi shift coming e aí eu vi uma grande mudança vindo no que diz respeito às finanças no mundo cristão isso foi incrível, poderoso e o Senhor me mostrou que ele estava lidando com a questão financeira no coração de muitos dos seus filhos e ele me falou que aqueles que foram sábios que estavam dispostos Posso ajustar seus corações. They will be entrusted with a lot of wealth. A eles confi será confiado muita riqueza. A lot of wealth is going to be put into the hands of Christians who are with money. Muita riqueza será depositada nas mãos dos cristãos que são confiáveis com o dinheiro. But those who have not allowed the hearts to be adjusted, mas aqueles que não permitiram que seus corações fossem ajustados, they will experience the loving but the painful. Of the in Eles experimentarão, passarão pela experiência de uma disciplina de amor do Pai que está no céu. always e como sempre, I submit this prophetic perspective with all humanity, Eu sempre eu, eu dou essa perspectiva profética com toda humildade. Not standing as who says, I'm Não estou aqui me levantando como alguém que, que se diz infalível. But standing as somebody Mas estou aqui me levantando como alguém que está dizendo. This is what I heard. Isso é o que eu ouvi. E eu quero render isso a vocês Você listen. Vocês ouvem, vão ouvir. You make você faz um julgamento. Holy você pergunta ao Espírito Santo. And you apply you to apply. E você aplica aquilo que você quiser aplicar. This attitude, I to com essa atitude, eu quero te entregar isso. Share it with other people. compartilhe com outras pessoas. Pray about it. ore sobre isso. Get ready for the most year of your life. Se prepare para o ano mais animado da sua vida. Prepare your heart. Mas prepare o seu coração. It's going to be quite a year. Vai ser um vai ser um grande ano. Jesus, is about to come back. Jesus está prestes a voltar. Mas nós vamos experimentar de coisas incríveis. Thank you for listening. Muito obrigado por ouvir. Thank you for translating. Obrigado por traduzir. Obrigado, eu.